Eu, eu fiquei alarmado para isso, antes de se falar nisto de Facebook, antes de falar no escândalo da… sim, da do, das eleições e da influência dos, dos, do, das eleições americanas, antes disso tudo. Foi na altura, a seguir da guerra do Afeganistão, a seguir, a seguir ao 11 de setembro, que havia aqueles vídeos que apareciam no telejornal muitas vezes, houve uma época assim um bocado negra nisso, em que apareciam os vídeos deles uh, que depois degolavam pessoas, assim, umas coisas horríveis e não sei o quê, eu lembro de falar, de ouvir falar que, um, de, de um jornalista dizer, olha, como é que isto vem cá para fora? Isto vem cá para fora porque existe uma espécie de YouTube utilizado por eles, uh, porque o YouTube comum não permite a divulgação destes vídeos, ok? E tu fica assim, olha, fiz fogo, porque não era um bocado preocupante, o meu tal ia ver no computador, pá, e mete-se a ver coisas que não são próprias para a idade dele. Fico, mas espera lá, o que é que eles tiram mais da vida? É que se eles tiram isto, o que é que eles tiram mais? A primeira pergunta que eu fiz assim, hã? Estão a selecionar o que é que eu vejo? Mascarado sempre de boas intenções, mas o que é que eles estavam a fazer? Mascarar o que eu via. Quando estamos a falar de terroristas a degolar pessoas, ótimo, não, até porque nem que seja por respeito à própria pessoa, à família da pessoa e não sei o quê pá, não, não podem ser públicos uh, bem, então estamos a falar de um documentário que se calhar mostra que o o dono dos Facebooks ou do Youtube ou não sei o quê é um tipo que se calhar não é assim muito correto ou também se selecionam a questão é essa, é que de repente há aquele ditado português do quem parte, quem prata e reparte fica sempre com a melhor parte, e os, part... e os tipos são os que partem e repartem, porque são eles que têm os dados, e são eles que controlam a que dados é que tu acedes. E aquele escândalo que houve na... Na... da Rússia interferir nas eleições americanas, eu acho que as pessoas não têm noção do que é que aconteceu. Eu já vi um documentário em que está lá, um dos que trabalhava lá naquela empresa em que explica como é que aquilo, eu não estou informático, não, não, mas eu consegui perceber hum, como é que eles faziam, eu, e, eu, e que está muito bem feito na entrevista, ele dá exemplos muito práticos que, pá, tu és uma apagante de Hillary e tu gostas imenso de armas e posso ah, te dar uns tiros e não sei o quê, pá, estás-te a borrifar para a questão do aborto. E os algoritmos deles faziam com que aparecessem notícias a que a, Ita a, a Hillary uh, era contra a posse de armas. E então o que é que acontecia, um, criavam, iam buscar quais é que eram os assuntos que tu te interessavas mais, posse de armas os emigrantes, a guerra no Afeganistão, os temas, os atentados, os, os, o que quer que fosse. e eles punham à tua frente informação a dizer que o Trump tinha a mesma opinião que tu, naquele tema, que te interessava mais, e a Hillary tinha uma opinião contrária à tua. E assim, o que é que tu acabas de achar? Fogo o Trump, concorda com tudo o que eu faço e a Hillary vai tu, com tudo. Criando até, não só eram notícias selecionadas, e quando não havia, eles criavam sites de notícias falsos que reencaminhavam como se tu dizias assim, pá, este jornal, nunca ouvi falar, nem hoje não faz mal, está a dizer que a Hillary disse isto. E que o Trump disse aquilo e foi assim que as coisas foram manipuladas uma coisa muito subtil não foi manipulado do ir às urnas e de turpar, não é, não é isso uma coisa muito mais subtil e o maior, a mim o que me assusta mais é esta forma aparentemente inexistente de tropar as coisas, percebes? é não, não com o mesmo grau de subtileza e de sofisticação mas o que estamos a falar agora de populismos é isto é aquela coisa do eu vou vou apontar o dedo a pessoas de uma determinada etnia ou determinada raça, com a desculpa do subsídio dependentes dependente, percebes? Outro patamar, eu vou dizer que a única solução para aquela empresa pública é a privatização porque eu vou-lhe cortar as vases e digo pá, ou se privatiza isto vamos deixar, de ter, vamos deixar de ter salários para pagar e vamos deixar de ter eletricidade em casa, a única solução é privatizar, e de repente privatiza-se e é isto, é estilo. E para mim o maior perigo é que como as pessoas ficam pelo imediato e não, não entram, uh, não analisam as questões, não percebem o que é que está atrás, é cada vez mais fácil ter esta, apare estão aparentemente a fazer uma coisa e por trás estão a fazer outra, que é aquilo, por exemplo, estavas a dizer bem, que eu concordo, que o regulamento da proteção de dados contribui para isso, que é aparentemente está-te a proteger, mas aquilo que faz é, uh, tu tens uma página, e tu dizes assim, ou, ou dizes ok, que aceitas tudo, eu tenho que dizer o que é que tens de aceitar, mas tu aceitas tudo ou não tens acesso. Que estas bocarias... O nónio, o nónio é assim, eu agora quero é ver uma notícia, tenho que levar com o nónio. ela saber do nónio, não sei o que é o nónio, não quer saber, não vou dar dados meus ao nónio, para, para aceder a informação, eu tenho que pagar, dar os meus, não é pagar, é dar os meus dados pagar ainda naquela, eu também tinha que pagar o jornal, a televisão, não sei o quê, mas agora dá os meus dados pessoais, aqueles dados com que eles depois podem utilizar para fazer, mandar campanhas e não sei o quê, pois estamos a brincar, ok, a questão é essa, é o que isto do digital e da superficialidade do digital cria é que é muito mais fácil tu criares uma imagem de uma coisa que não corresponde à realidade, crias uma imagem, é muito fácil. Uh, Houve uma exposição espetacular há uns anos atrás, de um tipo, não sei se tu viste isso, eu depois posso-te mandar imagens, tanto daquela coisa do Twitter como desta exposição, acrescenta-se aqui. Um, e podes pôr assim a cara do André Turado fingi que é ele a dizer o que eu estou a dizer, que agora os programas fazem isso também, que é espetacular. Uh, o, em que ele pá, pegou nos termos e condições das principais plataformas, colou o Instagram, o Facebook, o Google, o Snapchat, pá aí, o Whatsapp, pá aí, ele cola e depois diz assim, uma folha a quatro que vem, que desce, desce, desce, para que eu pelo chão, que, pá, quem é que leu aquilo, pá, quem é que leu aquilo, ah, o Kafka, o, a, a metamorfose do Kafka, são, cabem três vezes, estilo três Kafka naquilo, que é o livro é mínimo, não é? fica assim, quem é que lê aquilo, pá, por favor, a questão é essa. E tu dizes assim, não queres quer estar dentro da cena, da sociedade, saber o que é que acontece, tens de aceitar, o que é que estás a aceitar? Sei lá, pá, aquilo é assim, ou vou ler aquilo tudo e depois se eu não concordar com uma coisa, eu não lhes posso mandar um mail assim, olha, vamos fazer um contrato novo, que é isto tudo menos aquele artigo 47.4 que eu não concordo, e depois eu já acedo ao Instagram, está bem? Não. Ou aceitas aquilo ou não vais. E a questão é essa, o, o grande problema é esse. E isto tornou-se legítimo. E como eles dizem, é aquela história de dizer assim, como houve um tipo maluco, idiota, que pôs um peixinho dourado dentro do micro-ondas e o peixe morreu, e depois pediu uma empresa, a empresa uh, dos micro-ondas, a dizer, vocês não avisaram, os gajos têm de pôr lá, não põem os peixes cá. E é, é, é esta palermice levada a um extremo que é, o que é que nós temos de pôr? Pai, preventivamente pomos tudo. A dizer que tem de aceitar tudo e depois tu não podes dizer que não aceitaste. Queres? Então aceitaste. E se aceitaste, eles posso fazer tudo. Eu tenho aqui uma coisa, tenho aqui um... Tu que regaste um botão a dizer que eu concordo, utilizar os teus dados, para te pôr um... para te tomar informação e pôr-te à frente para o candidato que tu escolheres, que eu, que eu achar que é melhor. Pai, e depois isto... O que é que isto permite? Isto permite depois esta história dos Estados Unidos que soube-se. Consequências. Desculpem lá, temos a falar a eleição de um presidente dos Estados Unidos de uma forma super subtil. Percebes a subtileza de, do racismo e do preconceito e da xenofobia nos anos 30 com o Hitler? Era um cartaz a dizer: Tu estás a sustentar, e tu que trabalhas coitadinho sustentas este. Agora, a teoria é a mesma, é a mesma coisa, mas é mais subtil. É aplicado ao mundo digital que na altura não existia. Uma coisa muito mais subtil, e esse é o maior perigo. É a coisa de te darem suposta... é o, o darem-te suposta informação que não é informação. O exemplo que eu te dei há bocado, o maior perigo é tu teres um tipo a dizer, FACTO! Os estivadores estão em greve há 900 dias e não te dizer o resto. Esse para mim é o maior perigo para a democracia hoje em dia, que é uma aparente democracia informada em que tu vives e quando tu vives não é nada disso. Não, não vives nada disso. Tu tens, tipos do, ah, foram os eleitores que escolheram, pois foram, mas escolheram como, porque andaram a ser bombardeados todos os dias com os cartazes dos mesmos partidos, que foram pagos com donativos dos tipos, das grandes empresas, dos bancos e não sei o quê, que depois têm leis a e coisas de gente, pá, vocês a comigo. Numa conferência que preparámos naquilo do não tapa os olhos, em que foram anunciados vários casos até de tipos que eram advogados simultaneamente. A mesma empresa tinha advogados que representavam o Estado e que representavam a empresa que estava a ser privatizada. Pô, isto acontece? Eles estão a salvaguardar o, os interesses do país ou da empresa? Pai, e a questão é esta. É, são tudo numa aparente transparência, tudo numa aparente democracia, democraticamente eleitos. Pai, para mim a democracia vê-se numa coisa muito simples eleições legislativas últimas, havia 19 candidatos. Pergunta aí aos portugueses quantos nomes é que conseguem dizer de partidos? Porquê é que não conseguem dizer? Ah, porque não os conheço. Então é uma democracia em que tu votas nos que já conheces. Os que lá estão tornam-se mais conhecidos, justificam ser mais vezes apresentados, mais, apres mais conhecidos, porque já lá estão. A mim parece-me que devia ser precisamente ao contrário, que é quem os que são menos conhecidos deviam ser falados mais para chegarem a ser tão conhecidos como os outros. Ah, pois não. E agora a culpa é de quem? é culpa é dos que consomem, porque hoje com o mundo digital eu consigo ir ao site da Comissão Nacional de Eleições, ver a lista dos candidatos, aceder à lista dos partidos todos que estão a candidatar, ler os programas deles, eu consigo fazer isso, não consigo? consigo. A tua responsabilidade é a minha, enquanto cidadão, mas os... O jornalismo e a informação também pode ser dada assim, não pode? Pode. E não? Não. Então também é dos jornalistas. E então? Não interessa.